Gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso hum. Eu não sofri As <laughs> Sou o rei do paredão, bota o